Muito positiva foi o reajuste da merenda e também uh, o reajuste da Bolsa Permanência, né? que a gente conseguiu aprovar na Comissão de Educação, na CMO, derrubar o veto e fazer com que isso se tornasse uma política pública, que o Lula agora malandramente disse que foi o governo dele que fez, mas foi na legislatura passada, e tudo bem. E o, o que importa é que o dinheiro seja pago. Ele tá executando, coisa o que, que o Bolsonaro não o que, tava o fazendo. O que, o que importa é que o dinheiro seja pago. É... <risos> uma leve desonestadinha na frase, mas tudo bem. Né? E aí, a gente tolera mais? Não, o que? Na minha? Não, quem tá executando é o Lula, não foi o Bolsonaro. Ele cagou pra nós. Não, mas lei. quem disse que foi o Bolsonaro? O Bolsonaro vetou e eu que trabalhei mas pra tá ele o veto. Mas tá errado o Lula falar que foi ele que fez, porque ele mas tá executando. Mas não foi ele que fez. Foi o Congresso. É isso. E ele tá executando, assim como ele tá executando não, a tudo lei tipo, bem, mas de Mas mas ele tá dizendo que ele é o autor. É mentira. Pau que bate em Chico não bate em Francisco? Mas vamos mas, lá. Se tem alguém que <risos> bote o pau no Chico e no Francisco, sou <risos> eu. Não, senhor, não. Que tem, assim, o pau bilateral, é, contra Chico e Francisco, sou eu. Desculpa, tava tá? Se tem alguém Discord que critica tanto o Lula com veemência, é como o Bolsonaro é com é veemência... mais suave com o lado Não, me desculpa, tá? Pelo amor de Deus. É, e isso, Ai, o reajuste, acho, acho importante, agora que tá, tá pra ser aprovado no Senado. O marco legal dos games, que não é só videogame, é a segunda indústria que mais cresceu no Brasil, principalmente durante a pandemia, é geração de emprego, é geração de renda e principalmente para as pessoas mais pobres que têm trabalhado com isso na ponta, na distribuição e, e na venda. Infelizmente a gente herdou, né? antes, videogame era considerado jogo de azar e aí a gente herdou essa tributação de desincentivo. E isso fez com que as pessoas tivessem um incentivo de contrabandear, de sonegar e etc. E com o marco legal dos games, a gente não só incentiva o desenvolvimento de softwares, né, inclui isso na lei da informática, como também beneficia a economia numa das indústrias que mais crescem e é uma indústria que não é mais do futuro, é do presente. Tipo, eu fiz colégio técnico é, no colégio da, da Unicamp, de, de, de Limeira, em processamento de dados e vários dos meus colegas agora trabalhando e, e tendo muito sucesso na área, porque falta acho que 300 ou 400 mil profissionais no Brasil nessa área. E uma coisa que eu fiquei triste, porque foi um projeto que eu aprovei e que o Lula vetou, foi da educação digital, né? tanto de conscientização digital, né, de utilizar as redes de maneira geral, de identificar notícia falsa, não identificar notícia falsa, etc. Foi relatada pelo professor Israel, que um era um grande quadro, né? um sujeito de esquerda que eu dialogava ah, é. muito bem. É... O que que ele é? Professor do que? É, ele, ele, era, era ele era deputado, deputado na de legislatura de passada, ele, tá. foi, ele foi o relator da, da, da matéria E programação e robótica, né que o Lula vetou é, Porque é... o congresso é proibido de criar novas disciplinas Então, mas aí eu, eu discordo, por quê? <risos> porque no Aí você nosso... discorda da nossa LDD, a lei de diretrizes e bases e... Da não não Não, não, não, a direita é minha área, vamos lá V vamos embora, é educação é minha área. Vamos, LDB, vamos lá. vamos lá. Lei posterior revoga a lei anterior. <risos> Essa é a nossa regra constitucional. A LDB foi instituída antes da aprovação dessa legislação. Logo, a legislação atual prevalece sobre a legislação anterior. Isso, isso é legal, doutrina pacífica. Porque Meu, é o que... Papo chato, hein? Não, assim, metade das vezes ele fala, o direito é interpretativo... Na outra metade ele fala que é ciência exata. Não, então, não, não, outras... diz que é assim, não diz que é ciência exata. Assim, lei, lei posterior, um a lei anterior é, existe, é exato. Existe um consenso na educação, de quem de fato trabalha com educação. O Congresso não pode criar uma nova disciplina. E muitas vezes eu queria que a gente pudesse. Meu sonho era que tivesse educação cívica, educação empreendedora, educação política na escola. Por que, que eu nunca apresentei um projeto? Porque como alguém que é da educação, eu sei que não é o Congresso tem essa competência. Quem tem? Conselho Nacional de Educação, vamos fazer o debate para ter ensino de robótica, educação cívica no âmbito correto. Sabe por quê? Porque o próximo passo é nossos coleguinhas da bancada da bala colocar que vai ter aula e tirar o um alvo eu tenho um pavor das disciplinas que o nosso congresso pode aprovar. Escuta. Então vamos deixar o deixa entendimento de como ele está. Tá, legalmente, lei posterior revoga a lei anterior. Ponto é o seguinte, é, eu gosto muito do trabalho de vocês dois. Independente da ideologia, da área de cada um de vocês, eu acho que vocês têm um negócio que é diferenciado, que vocês têm uma trajetória e eu acho que vocês entregam de alguma forma. Vocês não são aqueles deputados que é aquela coisa mais fantasiosa e tal. Querendo ou não, vocês podem discordar, ficar batendo boca aqui sobre determinado tema e tal, mas lá no final vocês estão pensando efetivamente na questão prática, eu acho que falta muito isso. Eu queria finalizar hoje o programa entendendo o seguinte, a gente já viu vocês divergirem aqui em inúmeras questões, várias. Desde humorista, passando por Nicolas Ferreira, chegando em Bolsonaro e Lula, tudo isso a gente entendeu. Eu quero saber de vocês o seguinte, Onde que nós brasileiros vamos ver vocês atuando juntos nesse ano na Câmara? Me citem um projeto que vocês vão estar meu, juntos ali falando: meu, isso aqui tem que passar. O que, que seria? Reforma tributária. Acho que os dois concordam que é tem muito que urgente e necessária. Sim. A gente vai estar junto na bancada da educação. Sim, também. E a gente vai ter uma pauta comum. E eu comentava com o antes, eu acho acho que vale fazer elogios quando eles são merecidos o Kim tem muita coragem de falar sobre saúde mental num contexto em que existe um tabu enorme para homem falar de saúde mental. E esse tabu mata, porque a gente acha que depressão é mimimi, a gente não fala sobre isso. Então, eu comentava com ele que eu estou criando a primeira bancada de saúde mental científica para a gente fazer o debate na escola pública, atendimento primário, sem essa coisa moralista, que eu acho que ela é muito ruim. É, e eu falei, Kim, vem com a gente, tem coragem de falar sobre o tema, isso é massa, a gente tem que apresentar uma solução para família que tem um alcoólatra em casa, para mãe que tem um filho que tá nas drogas, porque isso acaba com a periferia e nem a esquerda nem a direita estão apresentando uma boa solução. E, aí, e eu acho que a gente que vai conseguir chegar em um lugar bacana. vocês vão estar esse ano? Não, concordo plenamente com isso. Até, se a gente entrar muito nisso, eu começo a chorar. Porque entra na minha história pessoal. Porque é, é muita pode, coragem. Você poderia contar rapidamente para gente? Porque desde 2017, quando meu pai morreu... Eu não sinto alegria em nenhuma conquista minha. Eu sinto que tudo que eu vazo não vale a pena porque ele não tá aqui pra ver. Você já ficou emocionado no podcast do Vileli em relação a esse tema, né? Mas eu posso te é falar uma é, coisa? É muito forte a figura do meu pai e eu sei, por, durante todo esse tempo, tá com o psiquiatra, tá com o psicólogo, eu sei que é porque eu idealizo ele, eu sei que não é o pai real. Porque todo mundo idealiza o próprio pai, e, e, e, né? Enfim. E o pai é uma pessoa comum, mas muitas vezes a gente vê como um super-herói, a gente vê como um sujeito infalível e etc. E. E poxa, meu pai morreu. Justo quando eu tava publicando meu primeiro livro. Eu coloquei meu livro no caixão dele. Que ano foi? 2017. E de lá pra cá, como é que você. Como é que você. Conseguiu... É remédio, é terapia, mas eu ainda não consegui superar. Mas o Kim, eu, eu acho que a Tabata vai concordar assim. O teu pai deve estar muito orgulhoso muito. de você. Você é um cara muito foda, você sabe disso, né? A tua trajetória de tirar o chapéu, o que você defende, com a maneira que você defende. Pode ter gente que vá discordar. Mas, cara, você nunca optou pelo caminho mais fácil. Vocês dois nunca optaram pelo caminho mais fácil. Eu, sinceramente, acho que você não precisava ter essa, essa coisa ainda. É que a nossa cabeça é maluca, não é racional? Tenha a certeza é que, reage. meu, ele tá fazendo um churras maravilhoso lá em cima. E tá dando muita risada, feliz de ver você aqui, com uma puta de uma audiência, fazendo um puta de um trabalho. Eu não sei. Brigando, lutando por aquilo que você acredita. Você tem menos de 30 anos de idade, cara. Você tá no segundo mandato. Vai pro inferno, <risos> japonês! Vai pro inferno, meu. Você tá de brincadeira. O cara tá no segundo mandato com menos de 30 anos. Eu falei já isso pra vocês no começo do programa. Vocês acham que vocês vão estar tá onde? Meu, vocês vão ser protagonistas da política brasileira, isso eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Sei lá onde é que vocês vão estar, se vai ser prefeito, se vai ser governador, se vai ser senador, secretário, ministro. Vocês escolhem é o que vocês quiserem. Mas é uma questão de, de ciclo, fase, é, geração. A geração que vocês estão... coisas? Por favor, japonês. Acho Quer que... uma picanha? Muito obrigado. Não? Porque ele não é uma coca zero. Uma coca, der. Dani? Porque é o cara aqui, meu... Eu, eu é, isso é uma coisa do meu pai aqui. também, ele me dava na mamadeira. Ai, que flecha. <risos> Gente, isso é meio bizarro. Mas tudo bem. Eu só queria...